Olá, os reservistas das Forças Armadas alistados nos últimos cinco anos deverão se apresentar no 5º Regimento de Carros de Combate entre os dias 9 e 16 de dezembro ou através do site do Exército até 31 de janeiro. A convocação busca atualizar dados cadastrais. Pela nona semana consecutiva, nenhuma região de Santa Catarina foi classificada nos níveis de risco grave ou gravíssimo para a Covid-19. A nova matriz de risco potencial divulgada aponta 13 regiões, entre elas o Planalto Norte, como risco moderado e quatro regiões como risco alto. E para fechar, um homem foi detido por maus tratos aos animais na sexta-feira em Rio Negro, depois da Polícia Militar, em ação conjunta com a Prefeitura, encontrar cerca de 20 cachorros em estado de desnutrição e desidratação em sua casa. Os animais foram alimentados por ONGs que prestaram apoio à situação. Para ficar sempre bem informado, acompanhe o Rio Mafra Mix. Amanhã, voltamos com mais notícias. Momento R Mix.